Thank you. O artista deve ter I'm <laughs> oh. <coughs> Não, aqui os microfones estão funcionando. Porque para falar, eu vou, eu vou sair daqui, e vou falar por lá, tá bom? Feche. Pronto, ok, tá bom. bom. Alô. Vamos começar, então. Vamos começar. Um bom dia a todos e a todas, é um grande prazer receber aqui hoje a Manuela Dávila, pré-candidata à presidência da República do Brasil pelo PCdoB. Com isso nós iniciamos nosso ciclo de encontros com pré-candidatos à presidência com a pauta de ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável do país. Eu quero cumprimentar aqui meu grande companheiro de lutas, Ildeu Moreira, professor Ildeu Moreira, presidente da SBPC. É, cumprimentar também, é, claro, a pré-candidata Manuela Dávila, né, que nos honra aqui com sua presença. É, cumprimentar os membros da diretoria da Academia Brasileira de Ciências que estão presentes aqui, o José Murilo, a Lúcia Previato, é, cumprimentar a deputada Jandira Fegali, que tem sido também uma defensora né, da ciência e tecnologia no Congresso Nacional, o João Batista Lemos, presidente estadual do PCdoB, é, o Fernando Lins, diretor do CETEM, Centro de Tecnologia Mineral, Ronaldo Scheller, diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Alex Kellner, diretor do Museu Nacional e também editor dos ANAIS da Academia Brasileira de Ciências. É, a Daniele Balbi, representando a, a, a NPG, Associação Nacional de Pós-Graduação. É, quero é, cumprimentar a todos é, que estão aqui, agradecer a presença de vocês. Vejo também aqui o Vanderlei de Souza, diretor da FINEP, aqui presente Quero dizer também que essa sessão está sendo transmitida pela internet e nós vamos aceitar perguntas pelo WhatsApp, certo? Então está, na, está indo pelo Facebook e, e, e, portanto, sendo assistida por pessoas em todo o país. Então, é, uma das motivações dessa reunião é esse documento que será entregue à candidata né Ciência, Tecnologia, Economia e Qualidade de Vida para o Brasil, é um documento da Academia Brasileira de Ciências aos candidatos à presidência do Brasil. Ele contém várias sugestões, tanto no que diz respeito ao desenvolvimento da ciência, ao desenvolvimento da educação e ao desenvolvimento da inovação tecnológica no Brasil. Ele está apoiado também em outros documentos da academia, e para iniciar essa sessão, eu vou mostrar alguns slides para vocês, apenas para situar a questão da ciência e da inovação tecnológica no Brasil. Tudo bem? Então, eu vou pedir para começar o slide. Eu vou falar, não da mesa, mas daqui lado. Pode ligar aí. Com a Academia Brasileira de Ciências não pode haver problemas com a tecnologia, né? Então, faz favor, evitemos esse vexame. Hein? Ah, bora, está esquentando. Ah, tá bom, tá bom. Não pode ser, né? Nós estamos esperando esquentar o. Ah, está aí, pronto, está entrando. Entrou. É. É bom apagar as luzes, como é de manhã, ninguém vai dormir? Mas o contraste vai aumentar. Muito bem. Vamos para o primeiro slide, então, eu vou fazendo assim para passar o slide, tá bom? Então, esse não é o primeiro slide, não. Coloque no. Tá bom. É... Não está funcionando. Então, por favor, botem no primeiro slide. Pronto. Agora vamos passar o slide. Próximo. Agora. Tá bom. Então essa é a motivação para uma das motivações para essa reunião, é entregar a candidata esse documento da Academia. Ele está disponível na página da Academia para baixar gratuitamente, claro, e ele por sua vez é baseado em outros documentos da Academia, como por exemplo, próximo, isso. Esses são documentos que foram publicados este ano, em 2018 um documento com o título Repensar a Educação Superior no Brasil, outro sobre educação técnico-científica no ensino médio, e um projeto de ciência para o Brasil que reuniu, até para minha surpresa, 150 cientistas. Eu não esperava uma adesão tão grande né, que participaram na confecção desse documento. São 16 capítulos sobre vários temas da ciência e da inovação né, e com propostas de política pública. Então, eles oferecem também uma plataforma para o Desenvolvimento da Ciência e da Inovação no Brasil. Epa! Por favor. Bom, tá bom. Então, esse também é um documento que serviu de base para o documento para os candidatos. É o livro azul da 4 Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. É uma conferência que reuniu milhares de pessoas de todos os setores da sociedade, academia, empresa, governo, movimentos sociais, sindicatos, e que se chegou... Também, para minha surpresa, um consenso. E o consenso está no livro azul. Certo? São propostas de política pública para o Brasil, para a ciência e inovação tecnológica, para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Próximo slide, por favor. Então, a ciência para o Brasil, apesar de ser feita por uma pequena parcela da população, é bom lembrar é, que ah, nosso problema vem desde a educação básica. É? A educação básica, ao invés de superar e remover as diferenças entre as crianças que vêm do berço em que nasceram, pelo contrário, reforça essa diferença, né? pela má qualidade que tem e pela qualidade diferenciada que tem, né? em relação a crianças que vêm de famílias com mais posses e, família e crianças de comunidades carentes. Então, começa lá o problema que faz com que nós possamos contar apenas com um, lim um número limitado de cérebros do Brasil para fazer ciência. De fato, milhões de cérebros são desperdiçados nas comunidades dos morros, né, da periferia e dos mangues das grandes cidades, e no interior do Brasil também. Então, esse é um problema sério que precisa ser superado. Né? O problema da inclusão social nesse país, uma vez que é, talentos não escolhem onde nascem. Então, nós estamos desperdiçando talentos através dessa política excludente. Então, mesmo assim, a ciência para o Brasil conseguiu grandes feitos. Embrapa é um exemplo famoso... Né, a ciência brasileira aumentou a produtividade da soja em pelo menos quatro vezes, chegando em alguns, algumas regiões do país a oito vezes. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, no ano passado, não precisou importar adubo nitrogenado, porque a Joana do Berainha desenvolveu aqui no estado do Rio de Janeiro, foi vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, um método de implantação de nitrogênio através de bactérias. O Brasil economizou, Cerca de 13 bilhões de dólares por não ter que importar adubo de nitrogenado no ano passado. O orçamento da Embrapa é 3 bilhões de dólares. Então, vejam a proporção. É, a próxima slide, por favor. É, petróleo. Né? Lembre-se que há poucos anos atrás as pessoas diziam que o, o pré-sal é uma aventura. Vai ser muito caro não vamos conseguir fazer. Hoje em dia, o pré-sal representa 50% do petróleo nacional, mais de 50% de fato. Está aí o tanque, maior tanque oceânico do mundo, na COP, temos colegas da COP aqui, da UFRJ, né? ah, e que é um exemplo também de como a ciência e a tecnologia, como universidade brasileira, contribui para a economia brasileira. O próximo slide. É, Embrapa, né? Embraer saiu, teve sua origem no ITA, Instituto de Tecnologia Aeronáutica, fundado em 1950, ocupou um nicho no comércio internacional. Mas esses são exemplos clássicos, né? a gente sempre fala, né? Petrobras, Embrapa, né? Embraer, mas há muitos outros. É, por exemplo, né? o próximo slide mostra alguns exemplos, né? Embraco, as pessoas não sabem disso, eu acho, é a maior empresa de compressores do mundo, está lá em Santa Catarina. Né? Foi criada graças ao Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. A VEG é uma protagonista internacional na área de equipamentos elétricos. Enriquecimento de urânio no Centro Tecnológico da Marinha outra conquista da tecnologia e da ciência nacional. Tecnologia completamente nacional, até porque não pode ser importada, tem proibição de exportação. Natura. É, fabrica cosméticos usando elementos da biodiversidade brasileira e colaborando com laboratórios em várias instituições de pesquisa no Brasil. O Laboratório Nacional de Luiz e agora com esse novo projeto Sirius, colabora com várias empresas nacionais. É, temos instituições de apoio à pesquisa, está lá o Vandeleide de Souza, diretor da FINEP, não é? CNPq, CAPES, que tem dado uma imensa contribuição para a economia do país. Próximo slide, por favor. Por outro lado, se nós vermos o número de artigos por milhão de habitantes, em azul você tem o Brasil representado, em cinza claro, o resto do mundo. Você vê que o Brasil inicialmente tinha um número de artigos por milhão de habitantes muito menor que o resto do mundo, alcançamos e superamos o que acontece no resto do mundo. A linha azul representa a participação de artigos brasileiros em termos de percentuais na produção científica mundial. Então, isso aí é um demonstra o sucesso da ciência brasileira. Ele é demonstrado não só pelo número de artigos, mas pela contribuição que tem dado à tecnologia brasileira e à economia brasileira. O próximo, por favor. Uh, diversos estudos mostram o alto impacto dos investimentos em ci ciência, tecnologia e inovação. Tem esse documento aqui da União Europeia, que mostra que o valor total gerado pela pesquisa pública é entre três a oito vezes o valor do investimento a taxa de retorno da maior parte dos projetos é entre 20% e 50%. E entre 20% e 75% das inovações, dependendo do país, não poderiam ter sido desenvolvidas sem a contribuição da pesquisa pública, desenvolvida até sete anos antes dessas aplicações. Então, não há dúvida no resto do mundo de que ciência e investimento em pesquisa pública é importante para o desenvolvimento dos países. Próximo slide, por favor. Por outro lado, aqui no Brasil nós temos um problema. E esse problema está é, mostrado é, nesse gráfico. Vocês veem que o Brasil está aqui nesse cantinho, não estou aqui com um ponteiro, mas enfim. É pronto, é o sexto da direita para a esquerda. O Brasil tem é, 0,63% do PIB de investimento é, governamental e 0,52% do PIB com participação não governamental comparem a situação do Brasil com a situação, por exemplo, da Coreia do Sul, em que 1% é investimento do governo e 3% é investimento de empresas. Isso, o mesmo ocorre em outros países. Tá certo? Então, nós temos um problema sério aqui no Brasil com relação à inovação em empresas. Dados do, da Embrapi, do, que o Jorge Guimarães me passou, mostram o seguinte, o Brasil tem 135 mil empresas industriais. Dessas 135 mil, apenas 1.200 usam a lei do bem, certo? Portanto, menos que 1%. É? E apenas 200 empresas são, participam do MEI, que é a mobilização empresarial pela inovação. Então, isso mostra a fraqueza da inovação nas empresas no Brasil. É? Próximo slide, por favor. Por isso mesmo, o Índice Global de Inovação ah, do Brasil tem decaído de maneira impressionante. Em 2011, o Brasil estava em 47º lugar e agora está em 69º lugar. Caiu 22 casas no Índice Global de Inovação. Próximo slide, por favor. Por outro lado, se nós olharmos a balança comercial do Brasil, isso aí, isso para mim me arrepia de terror. Tá certo? Vocês veem uma balança comercial positiva? Por outro lado, vocês veem o um domínio de produtos não industrializados? enquanto os produtos industrializados e de alta e média alta industrialização caem vertiginosamente na participação nessa balança comercial. Então, isso está ligado à desindustrialização do país, que é muito grave. Próximo slide, por favor. E, para piorar isso tudo, nós temos um quadro orçamentário para ciência e tecnologia no Brasil, que é ilustrado por esse gráfico. Vejam que em 2013, o orçamento era da quase praticamente 10 bilhões de reais, corrigido pela inflação até a preço de 2016. Né? 10 bilhões, depois teve um empenho, empenho também, esse limite de empenho, contingenciamento, é uma palavra que é difícil traduzir para fora, ninguém entende direito o que é isso. Mas como o Congresso não aprovou, aprovou, e aí? Mas aí o valor total é menor do que o aprovado pelo Congresso, que é contingenciado pelo setor econômico. Ah, tem. Hein? Então, o verde foi o que foi pago. É o, é, o, é, o, é o chamado limite de empenho. Tem palavras não necessariamente pago, que pode ser deixado para o ano seguinte. Tem, é, tem várias categorias isso. Tem o orçamento, tem o limite de empenho e ainda tem os restos a pagar. Então isso não é necessariamente pago, tá bom? E, e, e mais frases, quando, quando o Congresso proibiu o contingenciamento, o setor econômico substituiu o contingenciamento pelo nome reserva de contingência, e continua a fazer, não é? porque reserva de contingência não estava proibida. Então, esse, essa é uma situação muito grave. Se vocês olharem, o orçamento para 2018, ele inicialmente era 4,6 bilhões de reais. Não é? É, eu não sei como é que aperta isso não, Elisa. Hein? Onde é que aperta isso aqui? Ah, tá bom, tá bom. Tá bom. Então, é, 4,6 bilhões de reais era o orçamento inicial. Logo de início, 10% foram contingenciados. Né? Então, é, ficou em 4,1. Agora, há que lembrar que em 2018, nós temos agora o setor de comunicações agregado ao Ministério, que não estava lá em 2013. Se você tirar 700 milhões de 4,1, né, agora em 2018 vai dar 3,4, não é isso? 3,4 bilhões de reais. 3,4 bilhões de reais é mais ou menos um terço do que nós tínhamos em 2013 como orçamento. Está certo? Então, do orçamento. Então, isso, mas isso aqui ainda não foi empenhado, está certo? Então, pode ser empenhado. Então, essa queda mostra a tragédia que nós estamos atravessando hoje em dia no Brasil. É? Ela tem várias origens, claro. Tem origem na educação básica de, de, de má qualidade, é? tem origem é? na baixo, no baixo investimento em inovação das empresas e tem origem nesse orçamento que decresce vertiginosamente. É, isso, esse decresce tem atingido órgãos como o CNPq, atingiu o CAPES também e atingiu o FINEP brutalmente. Não é? FINEP, eu lembro financia não só infraestrutura, por exemplo, de universidades e institutos de pesquisa, mas financia também inovação tecnológica nas empresas. Então, estão cortando as possibilidades de desenvolvimento sustentável no Brasil. É isso que está acontecendo. Próximo slide. É, por outro lado, o governo nos diz que estamos em crise econômica. Todo mundo tem que ser compreensivo. Né? Todos têm que se sacrificar. E, por isso, costumam cortar horizontalmente em todos os, os ministérios. Cortar horizontalmente, sem estabelecer prioridades, é uma confissão de incompetência. certo? Uma confissão, mais que isso, é uma confissão de que não há uma agenda nacional. Então, aqui, nesse documento, e na Academia Brasileira de Ciências em geral, nós defendemos a necessidade urgente de que o país tenha uma agenda nacional de desenvolvimento né? sustentável. Né? Então, nós não estamos tendo, e é interessante ver o que está acontecendo em outros países. Em 2012, no auge da crise global, o primeiro ministro da China foi anunciar o plano para aquele ano diante do Congresso do Povo. Isso é uma espécie de state of the nation. Né? Ele chega lá e vai dizer o que vai acontecer com a economia. E nesse mesmo discurso ele diz o seguinte, olha, a taxa de crescimento da China vai baixar esse ano por causa da crise global mas o investimento em pesquisa básica vai ser aumentado em 26% em relação ao orçamento do ano anterior. Então, é quase um teorema. Estamos em crise global, a taxa de crescimento vai diminuir, portanto, vamos aumentar o investimento em ciência, com uma saída sustentável para a crise. Mesma coisa na Índia e na Rússia. No auge da crise global esses países decidem, vamos aumentar o investimento em ciência, porque essa é a saída da crise. E, finalmente, o último slide, é mais recente. Ah, não, isso, isso é mais um, mais um, mais um comentário. Né? É, em relação ao índice global de inovação, o Brasil ocupa, está ocupando agora o último lugar em relação aos BRICS. Certo? Próximo slide. Então, esse é o último slide. É, recentemente, que foi nesse ano, o Trump enviou para o Congresso norte-americano um orçamento com sérios cortes na ciência e na tecnologia. O Congresso norte-americano não só reverteu esses cortes, como adicionou 20 bilhões de dólares ao orçamento. Um exemplo de independência do Congresso. Foi uma, foi uma ação bipartidária, um exemplo de independência do Congresso em relação ao executivo. Esse gráfico aqui, na, na Nature, né, mostra a, a diferença né, entre é, é, o... o proposto pela Casa Branca e o proposto pelo pelo Congresso norte-americano. É, então, esse em preto aqui é, o, é a mudança percentual a partir do que pediu a Casa Branca, quer dizer, feito pelo Congresso norte-americano. Então, vocês veem que uh, os, a diferença é muito grande, né? eles apostaram é, em várias áreas, como a uh, National Science Foundation, que é o CNPq de lá, digamos, né, o National Institute of Health, NASA, né, Departamento de Energia, Proteção Ambiental né, é, e, e uh, Exploração é, Geológica. Está né. é, aí o Fernando Lynch, né, que, que trabalha no CETEM, que trabalha nessas coisas. Então, é, foi uma reação do Congresso Norte-Americano que, que mostra a preocupação nos Estados Unidos também, investir em ciência em época de crise. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês apenas, é, Manuela, como uma espécie de motivação para conversarmos aqui a sua exposição e, a, e o debate desse auditório. Tá bom? Então, Manuela, a mesa é sua né, e agradeço muito por você ter comparecido para conversar conosco. Tá Caro presidente Luiz, é uma honra poder abrir essa série de encontros da Academia Brasileira de Ciências com os pré candidatos e candidatas à presidência da República. Quero saudar a todos, dizendo da minha satisfação estar acompanhada da nossa deputada, Jandira Fegali, deputada desse estado do Rio de Janeiro, que sei que todos conhecem e sabem da sua luta em defesa do Brasil e do nosso desenvolvimento e, portanto, do sistema de ciência, tecnologia e inovação. Quero agradecer a presença do presidente do meu partido, Batista, do meu coordenador de programa do governo, professor Luiz Fernandes. Nós uh, ousamos enfrentar uma visão ultraconservadora de determinados uh, setores que fazem a disputa política no nosso país, Luiz, ao afirmarmos que o nosso projeto não tem um projeto de economia desvinculado do tema de desenvolvimento. Né? E, portanto, ao uh, escolhermos e ao Luiz uh, topar nos ajudar a construir esse programa, nós também estamos dizendo que temos um compromisso com o desenvolvimento nacional, com a ciência, tecnologia e inovação, e não apenas com uma visão uh, economicista das saídas para a crise que o Brasil enfrenta. Quero agradecer a presença de todos os membros da academia, em nome do professor Alex Kellner, diretor do Museu Nacional. Saudar e agradecer a presença do presidente da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, professor Ideu Moreira. Agradecer a presença da Daniele, que representa a Associação Nacional dos Pós-Graduandos, e, portanto, a mim, que sou pós-graduando e que tento encerrar o meu mestrado antes da convenção partidária, porque, senão... Tenho uma leve impressão que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul uh, perderá uma aluna durante o processo eleitoral. E quero fazer uma saudação especial ao professor Atioli uh, de Olivo, Canciller de Olivo, que representa o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, porque creio... Atioli, que quando nós pensamos as razões pelas quais uh, nós temos uma pré-candidatura à presidência da República, nós do PCdoB, que desde a década de 40 não tínhamos uma uh, candidatura presidencial, uh, isso tem relação também com o um ataque brutal e às nossas universidades, que é representada, ou que pode ser emblemática e infelizmente representada, pelo lamentável episódio de perseguição ao professor reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor cancilier. Então, a minha homenagem a ti, a tua família, e a certeza de que essa perseguição às universidades e à produção de conhecimento tem relação com o desmonte do Estado brasileiro e com uh, um projeto em curso no nosso país, que é um projeto de destruição uh, do Brasil, do Estado e, do, em última instância, dos direitos do nosso povo. Eu quero me desculpar com vocês, eu estou, como vocês estão vendo... Uh, poucos movimentos, eu, eu não quis, nós estamos nutrindo a expectativa desse encontro há algum tempo, e hoje, quando eu saí do Rio Grande do Sul, do meu estado, pela manhã, nós tínhamos temperaturas muito baixas, e ao descer do carro eu tive uma contratura muscular seríssima, que me impossibilita, enfim, de estar plenamente apta para conversar com vocês, mas eu não quis uh, desmarcar, então eu peço desculpas pelas minhas limitações que são físicas e também causadas por um pouco da dor severa que eu estou sentindo, mas acho que é um encontro importante. Nós separamos alguns tópicos, é bem verdade que já inspirados na carta, no documento da, da, da Associação Brasileira de Ciência aos candidatos e candidatas à presidência do, do país. Mas eu queria começar, uh, caro uh, professor uh, Luiz, ponderando algumas coisas que, creio, que situam a nossa pré-candidatura para que a gente possa pensar a ciência, a tecnologia e o desenvolvimento nacional. Primeiro, nós do PCdoB somos uma corrente política quase centenária no nosso país e, tradicionalmente, se relaciona com a produção do conhecimento, com a ciência e com a tecnologia. Nós, Por isso, o nosso programa, o nosso pré-programa, tudo é pré agora, nessa época, e nós temos que tomar os cuidados legais, mas o nosso programa e o programa que nós uh, estamos construindo é também baseado no conjunto de opiniões que vocês testaram, apesar, a, a partir da sua apresentação, mas no conjunto de documentos que historicamente a associação produz. Nós acreditamos que o momento da eleição é um momento extremamente importante para que o Brasil consagre o debate sobre as saídas para sua crise econômica e para sua crise política. Portanto, para nós, o período eleitoral não é um período apenas de fazermos as denúncias que são justas, né, do que representa o impeachment sem crime de responsabilidade para o nosso país, do que representa uh, para o povo brasileiro as eleições terem o ex-presidente que mais investiu em ciência e tecnologia na nossa história, não é o que construiu as bases para os amplos investimentos que nós tivemos em 2013 é o ápice do nosso investimento preso, mas é também o momento de nós pactuarmos entre nós, enquanto povo ou enquanto nação, quais as saídas que nós acreditamos serem as saídas para essa crise econômica severa que o Brasil atravessa e que, que uh, gera né, ou que agrava a desigualdade social em que o nosso povo vive. Nós vivemos uma realidade de empobrecimento muito veloz da nossa população, de destruição do Estado numa velocidade que até pouco tempo atrás era impensável. Nós enfrentamos 20 anos de ditadura militar um longo período nos governos Fernando Henrique. Eu sei porque sou filha de um pesquisador, de um homem que dedicou a vida a uma universidade pública. Enfrentamos anos de desmonte ou de esforço para o desmonte do nosso sistema de ensino superior. Porém, nós jamais atravessamos um tempo em que, as, em que o desmonte fosse feito numa velocidade tão rápida como a que nós vivenciamos nos últimos dois anos. É, não é casual o aumento de empregados, de subocupados. Sub o dado uh, que saiu ontem, de 62% dos jovens brasileiros quererem deixar o Brasil, e esse dado passa, uh, sobretudo, por jovens que nós incluímos no, no sistema de ensino superior, o nosso sistema de ensino técnico, né, projetado ou alargado com uh, os institutos federais de ensino uh, superior. Não é casual que no ápice da revolução tecnológica no mundo nós tenhamos um retrocesso civilizacional civilizacional que pode ser marcado ou exemplificado né, com o fato de nós termos hoje 5 milhões de brasileiros ou 1,5 um milhão e meio de casas que não cozinham mais com gás de cozinha, né, cozinham com lenha ou álcool, aumentando em 70% o número de atendimentos no Sistema Único de Saúde por queimaduras. Então, nesse momento em que nós, essa é a crise que nós vivemos, e esses são alguns dos impactos mais visíveis para a nossa população. A destruição da CLT, o orçamento de tecnologia, né, tecnologia, que chega a 40% do nosso melhor ano, que foi 2013, tudo isso é marca de um, de um estado de coisas que nós vivemos e que acreditamos que precisamos enfrentar no processo eleitoral. Para nós, e para nossa pré-candidatura, as eleições devem, portanto, marcar o debate sobre o um novo projeto nacional de desenvolvimento. Esse é o debate que nós queremos levar à eleição. E, portanto, debater na, na, aqui com vocês uh, a ideia, ou qual o papel no sistema de ciência, tecnologia e inovação dentro desse projeto nacional de desenvolvimento, é uma das mais uh, instigantes, uh, ou uma das questões mais centrais das reflexões que nós queremos levar ao processo eleitoral. Nós estamos uh, no século 21 e é, portanto, imprescindível ou uh, impensável para mim que nasci em 1981, pensar que ciência, que desenvolvimento, que qualidade de vida não andem juntos, como propõe o documento da, uh, que vocês, que a academia uh, nos propõe. Como pensar esse projeto num país que compete internacionalmente com outras nações que investem 2,5% do PIB ou, em média, o que chegarão brevemente a 2,5% do PIB. Em uh, ciência, tecnologia e inovação, como é o caso da China, como é o caso da Coreia do Sul, como é o caso da Alemanha, do Japão, e mesmo dos Estados Unidos, que pretende chegar a isso em 2015, se não me equivoco, estou falando os dados de, uh, só de cabeça, porque uh, acabei estruturando uma outra, uma outra fala diferente a partir do, uh, do que... Eu vi quando enquanto o Brasil não chega a 1%, como pensar em saídas para a crise econômica com medidas que nos colocam, o que agravam ou que agravarão a crise que nós já vivemos? Porque pensar numa pensar num projeto de desenvolvimento com restrição né, ou com cortes dos investimentos uh, em ciência e tecnologia é justamente pensar no agravamento da crise e não uh, na construção de alternativas a ela, como pensar, professor, num, professor Luiz, em saídas para a crise, o senhor pontuou que uma das razões é, são os baixos o baixo nível de desempenho ou a não qualidade do, do, do ensino fundamental e da educação infantil. Eu ponderaria numa eleição em que uma parte dos candidatos acha que a solução para o pro problema que nós temos na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio é a mera federalização do ensino e não o debate sobre o número de horas que as nossas crianças passam na escola. O Brasil é o país que debate, nós trocaremos sociologia e filosofia pelo ensino da matemática e da língua portuguesa, e nunca olhamos que todas as crianças dos países mencionados, Alemanha, Estados Unidos, qualquer nação desenvolvida ou em desenvolvimento, que essas crianças permanecem muito mais tempo, em número de horas, na escola todos os dias, do que as crianças brasileiras. Não é casual eu que estudei numa escola privada alemã, ficava seis horas por dia na escola, que meu enteado, que estuda numa escola americana, fica seis, e que os jovens que estudam nas escolas públicas fiquem no máximo quatro. E, portanto, nós temos debates importantes para fazer. Não é casual que nós tenhamos apenas 20% das nossas crianças incluídas no sistema de educação infantil, enquanto a ciência nos mostra que, Primeiros anos de vida ou os estímulos que são dados nos primeiros mil dias e depois uh, nos primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, né? Então, uh, como garantir que as nossas crianças cheguem no ensino fundamental em condições de aprendizagem quando a maior parte delas, uma parte grande, uh, fica em casa, e, portanto, uh, com baixo estímulo, com mães que trabalham 10, 12 horas, né? A maior parte das mulheres subocupadas são ultra-ocupadas, né? uh, fazem faxina, fazem doce, salgado, vendem, uh, ficam uma parte do seu dia presa no transporte ou na, na ausência de infraestrutura urbana dos nossos centros e, portanto, seus filhos são pouco estimulados e, quando chegam nas instituições uh, públicas de educação infantil, muitas vezes uh, permanecem ali sem uh, condições, porque nós sequer temos padrões para educação infantil, padrões uh, razoavelmente fixados para educação infantil brasileira. Então, eu creio que nós precisamos situar cada uma dessas questões para garantirmos que o nosso projeto de desenvolvimento, ou que nós chamamos de um novo projeto nacional de desenvolvimento, possa ser levado a cabo. A primeira, acho que uma das primeiras reflexões que nós temos que fazer é: a tradição brasileira é uma tradição de investimentos públicos. Acho que foi o último ou penúltimo gráfico dificuldade de essa essa virada para direito pesqueira ela tá se assim, eu mexo para um lado eu paro de olhar para eles para sempre eu tenho medo de nunca mais olhar para frente tá mas eu achava como diz um amigo meu achavam que eu era a candidata mais jovem na disputa presidencial e que eu era quase uma candidata que deveria ir ao pediatra mas como vocês estão vendo eu tô, de... tô precisando ir no geriatra já né porque a, a, a eleição ela né a gente tira ela torna mais veloz o processo Uh, os nossos processos. Mas, enfim, como fazer essa discussão sem fazermos a discussão sobre a recomposição de capacidade ou da capacidade de investimentos públicos no nosso país? Né? Se existe uma crise e essa crise atinge a, a capacidade de investimento do Estado, essa é a razão em tese, o ajuste fiscal em tese, é a razão para os cortes que nós presenciamos no conjunto de áreas que são estratégicas para o desenvolvimento nacional como enfrentar a crise ou como propor uma saída para a crise que não leve em conta a necessidade de recomposição da capacidade de investimentos públicos. Então, para nós, esse é um tema a ser enfrentado, e um dos caminhos, se não o caminho central, é a ideia de que o Brasil precisa fazer uma reforma tributária com caráter progressivo que passe a cobrar tributos dos mais ricos, né, daqueles que não são tributados no nosso país. Porque, uh, apesar de nós termos sistemáticas campanhas por redução de impostos, né, encaminhadas pela elite brasileira ou por parte de uma elite antinacional do nosso país, na vida real o Brasil é um país que tributa os pobres, os mais pobres e a classe média. Né, tributa os mais pobres porque tem um sistema uh, tributário estruturado no consumo e tributa a classe média porque a classe média é tributada a partir do imposto de renda e quem paga imposto de renda sabe em primeiro, em primeiro lugar como são poucas as, as faixas e também sabe como uh, quem paga imposto de renda é incapaz ou basicamente incapaz de sonegar, porque junto com o Itamaraty, o mais antigo estruturado órgão do Estado brasileiro é a Receita Federal, ainda bem que o é. Então, na vida real, nós temos que fazer a reflexão sobre quem merece ou quem deve ser tributado para garantir que o Estado tenha capacidade de investir e como combater a sonegação, porque são basicamente o mesmo conjunto de pessoas, né porque se a classe média, os mais pobres não tem como sonegar, o enfrentamento à sonegação e uma reforma tributária que tribute lucros e dividendos, que tribute grandes fortunas, que tribute as heranças e que, portanto, como as heranças são de responsabilidade ou o arrecadado com a tributação de heranças é de responsabilidade dos Estados, como também nós garantimos que os Estados, né, essa, essa visão de recomposição de capacidade de investimento estatal, não é do Estado-União só, né, mas como os Estados recompõem a sua capacidade de investir, para enfrentarmos, por exemplo, o tema da qualidade do ensino médio. né? Que ao invés de federalizarmos, a gente precisava uh, garantir que os estados tenham condições de, de ter dinheiro para para investir. Uma outra questão, que é uma reflexão que surge, uh, que não é acabada, mas que é uma reflexão uh, que surge do período que nós uh, governamos junto com Lula e com Dilma, e que imprimimos um conjunto de esforços, e o Luiz esteve à frente da FINEP, Ministério de Ciência e Tecnologia, de um conjunto de órgãos que nós tínhamos, portanto, idealmente, um certo sistema, né, com os fundos, etc., que garantiam ou que virtualmente garantiriam atividade de ciência, tecnologia e inovação e uma virtual retomada da indústria brasileira. Se a gente pensa no BNDES, na TJLP, na FINEP, nesse conjunto de mecanismos, vocês conhecem, que eu me dou o direito de não avaliar, mas se nós pensarmos, nós temos que responder a seguinte questão. Por que a indústria brasileira, né a, a, o gráfico também nos mostra né a balança comercial positiva, mas uh, tudo que é industrializado uh, tomba baixo para usar uma expressão popular. Por qual razão isso não atingiu os objetivos? Nós temos uma avaliação que mesmo que com determinados limites, Uh, alguns limites relacionados a contrapartidas das empresas uh, que nós investíamos prioritariamente ou que tínhamos uh, mais uh, benefícios no BNDES, por qual razão a atividade industrial é equivalente a de 1947? Acho que nós temos que também, durante o processo eleitoral, fazer um debate sobre a macroeconomia brasileira. E, portanto, se nós tínhamos os mecanismos... Uh, que desenhamos ou que imaginamos adequados. Se não deu certo, não terá razão, não terá relação com juros e câmbio... Não terá relação com o fato de, na nossa etapa de desenvolvimento, esses parâmetros fixados por nações já desenvolvidas não serem os mesmos parâmetros ou os mesmos paradigmas que nós devemos adotar? Na nossa interpretação, sim. Por quê? Porque não haverá projeto de desenvolvimento para o Brasil sem a reflexão sobre a retomada da indústria e sobre a combinação da, da indústria mais tradicional com a indústria que nos é permitido sonhar a partir da revolução tecnológica. Eu, talvez... Eu observo que existem aqueles que uh, se apaixonam pela ideia de que a tecnologia poderá garantir um salto no desenvolvimento nacional. Eu acho que ela é uma grande aliada nossa. Mas na nossa etapa uh, de desenvolvimento é preciso pensar nessa indústria, mas também na indústria tradicional. Nós não somos a França, nós não somos a Inglaterra, que já tem infraestrutura adequada. né? Nós somos um país que precisa investir em infraestrutura, que precisa uh, sanear gargalos enormes que que fazem parte da nossa desigualdade, né, que marcam a nossa desigualdade ao mesmo tempo que aproveitamos as oportunidades que a, que a revolução ou que a, a o que a revolução tecnológica, ou a quarta revolução industrial, como sem querer entrar nesse debate especificamente, podem uh, nos permitir. Uh, e portanto, né, é preciso pensar nisso. Quando nós vemos o outro gráfico que é mostrado com relação à participação investimento público e do privado, e o, o Luiz Fernandes, o Luiz sempre tem uh, provocado uh, sobre isso e, e incorporou com, com algo bastante importante no nosso programa uh, de governo, nós também precisamos fazer reflexão sobre a reforma do Estado brasileiro, né? porque, uh, porque nós temos, nós precisamos compreender o que o Estado também representa, de, sendo conjugada a melhor forma, mas, uh, de entraves né, ou de impedimentos para que o desenvolvimento aconteça e para que os investimentos privados aconteçam no Brasil. Recentemente, na USP, numa das discussões, uma estudante, uma pós-graduanda, uma doutoranda, me provocava com relação a isso, né? como é fazer pesquisa no Brasil, como é produzir conhecimento no Brasil, como é, quais são... Co, né, ela dizia, olha, aqui na USP a gente tem um, um conjunto de regras, que é como nós vamos produzir ciência, não não sendo o almirante horto de amanhã. Né, por quê? Porque o Estado ele impede que a gente desenvolva aquilo e as relações que nós queremos desenvolver com o setor produtivo ou uh, como é mesmo patentear no Brasil, né, que Estado, esse Estado permite esse conjunto de, uh, de desdobramentos que podem garantir o maior investimento, maior investimento privado uh, no, no país. Na nossa interpretação, não. Uh, terceira, eu tô, estou... Tô, meio dispersa, porque eu estou re reorganizando tudo no improviso, mas a terceira, ou, ou um dos elementos centrais da construção desse Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação é a compreensão sobre o papel das nossas universidades públicas nesse sistema. né? Porque Porque na década de 90, que foi a década que eu comecei a fazer... Uh, militar no movimento estudantil, ainda quando estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uh, o ataque ao sistema de ensino superior público é um ataque que sempre é uh, disfarçado né, uh, com qual a razão de nós termos uma, um ensino superior público enquanto as nossas crianças estão fora da creche. Né? Ou, para que serve isso mesmo se nós somos um país em que 5 uh, milhões de pessoas cozinham com álcool e não com botijão de gás? E eu creio que também nós precisamos, durante o processo eleitoral, né, porque é o momento que o povo brasileiro mais atento está aos rumos ou ao debate sobre os rumos do nosso país, Colocar que as universidades são um espaço de produção, ou são no Brasil, no caminho que nós construímos enquanto nação, o principal espaço de produção de ciência básica, o principal espaço de produção de ciência do nosso país. E que não há caminho para nós nos desenvolvermos garantindo salários melhores ou garantindo que o nosso povo viva com mais dignidade a partir de empregos que melhor remuneram, se nós não tivermos esses espaços que produzam ciência vinculados não necessariamente, mas também vinculados ao setor produtivo nacional, ou seja, nem todo conhecimento precisa ali, eu vi um dado que o senhor não falou, professor, dos sete anos, né? acho que o tempo que leva. Então, não uh, com a velocidade que alguns que são de fora uh, do mundo da ciência ou da academia imaginam, mas uh, estimulando e fazendo com que o conhecimento ou a ciência básica que é produzida também nos garanta ou que possa ser uh, estratégica para... Uh, para o desenvolvimento uh, nacional. Uh, enfim, eu estou uh, colocando algumas ideias né, uh, de forma uh, desordenada, assim, não tão linearmente quanto eu havia ref, uh, refletido, mas, uh, ao, ao fim e ao cabo, eu também não estou controlando o meu tempo, a, o esforço da nossa... Tá bem de tempo? Está tô... bem, pode ser assim, desde... A, a nossa origem é vinculada à academia, mas também às longas falas do Fidel Castro, é a mesma origem, ou tá super breve, tá, tá brevíssima. Mas, enfim, uh, o que eu queria uh, tentar deixar claro uh, para vocês é que a construção da nossa pré-candidatura na eleição tem alguns sentidos. O sentido é dizer, nós acreditamos no Brasil, nós acreditamos que o nosso país pode construir um caminho próprio, esse caminho próprio requer debate e unidade do nosso povo, né? Nós acreditamos uh, que é um caminho que precisa ser construído uh, com, a partir ou que deve ser sacramentado no processo eleitoral, porque nós sabemos que quanto mais democrático uh, for, maior é o engajamento ou maior pode ser o envolvimento do nosso povo no, no debate, na idealização e na construção desse Projeto Nacional de Desenvolvimento. Nós achamos que esse Projeto Nacional de Desenvolvimento precisa né, ou passa necessariamente pela ideia de que é preciso recompor o Estado enquanto uh, espaço de reflexão desse projeto, né? não existe nação no mundo Liberais brasileiros, os que fazem política, né? não os que estão na academia, mas os que fazem política, tentam de forma sistemática destruir o Estado com o argumento de que o Estado é desnecessário ou que as nações se desenvolvem sem a participação do Estado. Ah, os gráficos de todos os países sobre qualquer regime já desenvolvido nos mostram que não, que é preciso um Estado, esse Estado precisa ter autoridade e legitimidade. Né? E as eleições são um espaço de construção da autoridade e da legitimidade desse Uh, desse Estado, mas que nós precisamos refletir sobre juros e câmbio para garantirmos a retomada da indústria brasileira e que para nós termos uma indústria mais comprometida com o um sistema né, de ciência, tecnologia e inovação, nós precisamos reformar o Estado brasileiro, mas precisamos também conhecer a nossa história e identificarmos que as universidades ou que o investimento público são o principal espaço produtor de ciência e de ciência básica no Brasil e que para isso é preciso recompor a capacidade do Estado investir. E, por fim, professor, só porque o senhor falou duas vezes sobre isso, eu quero dizer que eu acredito né, que nós precisamos, ao mesmo tempo, é que é, é, não é um debate mais fácil, por isso os candidatos normalmente buscam uh, palavras mais uh, que rendam mais dividendos, que no caso das eleições uh, são os votos. Mas que a nossa candidatura é uma candidatura que é contrária à federalização do ensino fundamental e médio. Por quê? porque nós acreditamos que a União precisa concentrar os seus recursos naquilo que muitas vezes o povo não entende as razões pelas quais ela investe, que é o ensino superior. Né? E que se nós uh, formos desprender esforços para investirmos em um outro, em, um, em uma outra etapa do ensino, né, esse esforço deve ser feito na educação infantil. Por quê? Porque já é comprovado não, também não se fala muito sobre isso, que as nossas crianças evadem do sistema de ensino público no ensino fundamental, porque chegam sem condições de aprendizagem, né? portanto, isso tem um impacto uh, grande no, no restante do, uh, da vida dessa criança, que depois vai ser um adolescente, vai ser um jovem, e também porque isso gera um impacto muito grande na perspectiva das mulheres participarem desse projeto de desenvolvimento ou não. Metade das mulheres que têm filhos de até um ano não conseguem voltar ao mercado de trabalho. E se a gente quer ser um Brasil ou um país desenvolvido, necessariamente a gente precisa enfrentar um conjunto de outras desigualdades que estruturam a desigualdade brasileira. E certamente a desigualdade entre mulheres e homens e vocês aqui na Academia Brasileira sabem disso, porque conseguem ver o número de mulheres que entram na graduação, que entram no mestrado, que entram no doutorado e, depois, a participação delas na academia, nas, nas docências, não é? O impacto da entrada para o auge da, da vida acadêmica demonstra a dificuldade que é ser mulher em qualquer ambiente no Brasil. Portanto, é importante para as crianças, mas também é importante porque nós não nos desenvolveremos enquanto nação se a gente... Uh, seguir punindo de forma sistemática a metade da população, que são as mulheres, e se não enfrentarmos outras desigualdades, claro, como é a desigualdade racial, mas nesse tema da academia, isso também acho que chama atenção e é preciso falar permanentemente sobre isso. Obrigada, essas são as minhas considerações iniciais, professor. observações sobre dois pontos que você claro. sobre os quais você eu, eu vou pedir comentou. desculpa que eu anoto aqui também, tá? Ah, tá botar... Sobre dois pontos que você comentou, que eu achei muito pertinentes, mas que estão também sendo abordados pela Academia Brasileira de Ciências. Um se refere à questão da aprendizagem infantil. E nós fizemos uma publicação aqui na Academia exatamente sobre esse ponto, mostrando a relevância de você intervir é, nas famílias, de fato, especialmente as famílias de comunidades carentes, né, antes da escola e citando experiências internacionais. Aliás, esse livro sobre aprendizagem infantil foi feito em colaboração com a fundação de Getúlio Vargas, um dos capítulos foi escrito por um prêmio Nobel de economia, o Heckman, dos Estados Unidos. Eu li, eu li ele. De você, de você então, e ele mostra realmente como é que a intervenção na primeira infância, na primeira ah. parte da infância, é, tem uh, dividendos, se a gente pode usar essa expressão, né, posteriores, que são muito mais intensos do que a intervenção em outras faixas de idade. Eles fizeram isso comparando grupos de controle né, e grupos que sofreram intervenção, que tiveram intervenção. Então, diminui uh, a criminalidade, aumenta a chance de ingresso no ensino superior, enfim, todos os parâmetros uh, são positivos, uh, frutos dessa intervenção antes da escola. Então, é importantíssimo isso como política pública né, para o país, e realmente tem sido muito desprezada essa parte. E a outra questão em relação às mulheres, que tem toda a razão, né Aqui na Academia Brasileira de Ciências, um pouco mais de 14% dos membros titulares apenas são mulheres, só 14, alguma coisa por cento. Tá certo? Da é, Academia de Ciências da França é menos ainda, é 13%. Né? A Academia dos Estados Unidos é um pouquinho mais, é 16%, 17%, não é, Elisa? Eu acho que é isso, mais ou menos. É? Então, é, agora, por outro lado, a razões de otimismo. Se nós pegarmos os membros Afiliados da academia são jovens cientistas até 40 anos de idade que entram na academia por cinco anos, depois saem, depois eventualmente podem ser eleitos membros titulares. Né? Nesse entre os membros afiliados, o percentual de mulheres é da ordem de 25%. Então bacana, está aumentando, né? mas em princípio gostaria que fosse 50% né? e, e quem sabe chegaremos lá, né? Com essa imagem que vem dos membros, dos jovens pesquisadores. Então, é, vamos passar, então, para perguntas da audiência. O Otávio Velho é, quer, quer o, falar também. Você o microfone está aqui primeiro. Como? Opa! Tá bom. Você que ouviu o Otávio, não vi. Você me ajuda aí, Fernando, por favor. É bom. É bom. Alô, alô. Falar assim não fala. Eu queria dizer inicialmente que eu achei muito interessante a sua exposição. Achei muito equilibrada, inclusive, né? Por exemplo, algo que me chamou a atenção é que às vezes nós que estamos numa posição muito crítica em relação ao, ao governo atual, podemos cair também numa certa idealização do que foi realizado em governos passados, né? na, na, no, com o mote do Nunca Dante neste país, e com isso a gente não se dá conta necessariamente que o Estado é um instrumento delicado, né? e que, mas que deve ser encarado como um instrumento necessário, e que nesse sentido ainda temos muito o que fazer você utilizou, utilizou, inclusive, uma palavra forte, a ideia de reforma do Estado, né? mas que eu tendo a concordar. Mas o que eu queria mesmo chamar a atenção é, é que faz parte também do conjunto de ciências desta academia, fazem parte as ciências sociais. Normalmente, nós não aparecemos, quando se dão estes grandes exemplos, com que o nosso presidente uh, iniciou a sua fala, e que é costumeiro entre nós, por que são os exemplos, digamos assim, mais evidentes e que chamam a atenção, e, e eu não sou contra isso não, porque eu acho que as ciências sociais pegam um reboque, <risos> e temos em muito boa companhia com os colegas de outras áreas. Mas eu queria chamar a atenção para a questão das ciências sociais, porque eu acho que elas, justamente, não é que elas estejam mais distantes da questão do desenvolvimento, de que se falou aqui, mas pelo contrário, elas, são, elas estão muito ligadas a essa questão do desenvolvimento, desenvolvimento num sentido, digamos assim, mais qualificado. Nos anos 60, não era necessário falar dessa maneira, porque o Celso Furtado nos acostumou com a ideia de que crescimento econômico é uma coisa, desenvolvimento é outra, mas hoje em dia parece que se perdeu um pouco essa distinção e, muitas vezes, quando se fala de desenvolvimento, está se falando no que antigamente a gente chamava só de crescimento econômico. Né? Então, tornou-se necessário, digamos assim, uma certa qualificação, uma certa problematização do que se quer dizer com a noção de desenvolvimento. Eu, eu acho que isso aí é uma maneira de associar as ciências sociais, digamos assim, a questões gerais, que são o que justificam, afinal de contas, o financiamento governamental. Nós temos outras razões, eu acho que todos os cientistas gostam do que fazem e acham que fazer ciência é importante por si mesmo, independentemente da sua, da sua relação com o desenvolvimento. Mas é evidente que nós fazemos parte de uma sociedade e temos um compromisso com ela, como todos os outros cidadãos, né? e as nossas disciplinas também. Então, eu acho que esse papel das ciências sociais, eu acho que também deve-se dar um toque aqui em relação a isso, né? porque eu acho que aí a gente começa a entrar num terreno mais difícil, porque é um terreno talvez de mais controvérsias do que essa, essa ideia geral de desenvolvimento que tornou-se quase que um senso comum entre nós. Que desenvolvimento é esse que nós estamos falando? Eu acho que eu diria que as ciências sociais, particularmente eu sou antropólogo, então isso talvez seja mais forte na minha área, estão associadas a uma ideia de desenvolvimento que tem certas qualificações como, por exemplo, a questão da diversidade na sociedade brasileira. E você apontou uma que é muito importante, que é a questão do gênero, evidentemente, mas que também passa por questões raciais e outras coisas do gênero. Eu gostaria de saber o que, é que, a, o que, é que a candidata pensa disso, um pouco, porque isso aí me parece que é muito importante na, na apreciação do que realmente nós estamos querendo falar com o desenvolvimento, eu acho também, gostei também da sua fala, que você, de certa maneira, chamou atenção para os riscos de uma certa mitificação da tecnologia, né? como se a tecnologia, pura e simplesmente, bastasse para caracterizar o que seria o desenvolvimento. E nós, eu acho que, nas ciências sociais, temos uma certa reserva em relação a isso. Então, eu gostaria muito de ouvi la um pouco sobre isso. Alô. É, parabéns pela sua fala. É, eu vou fazer, na verdade, é, abordando um o que você falou e o que o Luiz apresentou, é, queria tocar numa questão que é um problema agudo e até consequência do sucesso anterior, que foi o junto com o crescimento da, da produção científica, a gente viu e com a expansão do sistema das universidades a gente viu um aumento da formação de doutores, que está perto de 20 mil doutores por ano. E é um, foi um grande sucesso, mas agora a gente tem um problema muito sério. Ou seja, com 20 mil doutores por ano, 18, 15, 18, 20, é, em 5 anos, são quase 100 mil doutores. Né? Tem a representante aqui da, da Associação Nacional de Pós-Graduação. Isso significa que é, vamos ter muitos ne nem mais aí todo mundo indo para fora ou indo talvez para um dos poucos lugares que, que tem recurso para fazer ciência como o estado de São Paulo né então esse é um problema agudo né e, e aí tocando a questão da do gênero né e como recente e é, é até mostrado acho que uma pesquisa recente né que 50% das publicações Brasileiros, isso é um recorde mundial, né? o Brasil, acho que junto com Portugal, são, uh, tem autores uh, femininos. Ou seja, a gente vai perder esse grande sucesso muito rápido, acho que isso também foi abordado na sua fala. E o outro problema é exatamente o outro grande risco que está acontecendo, já mencionei um pouco agora nessa questão, que é a, a perda de uma certa... Descentralização, uma, não, uma grande descentralização que ocorreu também nos últimos dez anos, que foi o, o, a criação de várias fundações de amparo à pesquisa e, e melhora dos, da, dos, dos orçamentos dessas fundações, como inclusive aqui no Rio, mas que também entraram em crise. Ou seja, no, no momento a gente tem funcionando muito bem a, a FAPESP, todas as outras estão numa situação muito ruim. Então, de novo, também a gente está voltando para uma questão de que vamos ter. né? uma situação de muita desigualdade. E isso, certamente, a gente vai junto com o bônus né, demográfico, né, tem um, uma parte desse bônus demográfico que a gente perde exatamente, num tempo muito curto, esses 100 mil uh, pesquisadores altamente qualificados que ou vão ter uh, subempregos ou vão migrar para outros países ou para uma região muito uh, uh, pequena do país. Eu queria é, pegar um, um ponto, talvez um... É melhor. Eu acho que o, a questão do quadro que o Luiz colocou aí, do desmonte que a gente está vivendo na ciência e tecnologia em termos de recursos, pode parecer uma coisa meio corporativa, mas não é, inclusive, em função da argumentação dele. Quer dizer, ciência e tecnologia hoje é fundamental. Nós estamos vivendo esse desmonte gigantesco e com os cortes drásticos que estamos Aí, submetidos. E tem um problema de fundo que é a Emenda Constitucional 95. Ela perpetua isso em termos de 20 anos, né? quase uma perpetuação em termos de desenvolvimento do país. E qual a estratégia que a gente vai ter? É uma Emenda Constitucional, aprovada por um Congresso conservador e que levou a política do, do governo em relação a isso. E, possivelmente, o próximo... É, nós vamos tentar ver se o, o próximo Congresso tenha, evidentemente, representantes mais abertos e mais sensíveis a isso. Mas... Temos de ter uma estratégia em relação a isso. E, e aí entra a questão dos fundos setoriais, que são essenciais para o FNDCT. Né? Foi uma estratégia montada muitos anos atrás e que funcionou, só que agora estão congelados. E isso significa que a gente vai ter que buscar também novas fontes. Se a gente tem... E se o professor Jacopalho estivesse aqui e ele não está, ele estaria aqui falando para você, assim, 2% para recursos para a ciência e cirurgia. Qual a estratégia que você imagina para os próximos anos, para a gente chegar lá? Porque aqueles valores de investimento de outros países estão chegando a 4%. Coreia, China, Estados Unidos estão em torno de 3%. Né? E a China chegando lá. E isso com o produto interno bruto deles, que é bem mais significativo que o brasileiro, a diferença absoluta é brutal. Então, qual é a estratégia que nós temos para ter recurso? Evidentemente, esse recurso tem que ser pensado, que tipo de desenvolvimento nós queremos, etc, etc. Mas tem uma coisa bem clara com o recurso que nós temos agora, é catástrofe, se isso prossegue. Então, que estratégia nós temos nesses dois sentidos, ao mesmo tempo para é, inverter o quadro que nós estamos vivendo e, ao mesmo tempo, para chegar naquele patamar de países desenvolvidos em que a proporção de, do PIB para a ciência e tecnologia aumenta significativamente. Um ponto que já foi levantado pelas academias tempos atrás, e pela SPPC, foi se falar da, de criação de novos fundos setoriais, para ser setores mais fortes da economia, por exemplo, os bancos que não ganhou muito com a tecnologia e não pagou nada. Pelo contrário, é, o setor agrícola pesado, do setor agroindústria agroindú brasileira, que também depende fundamentalmente da ciência e tecnologia e que tem uma tributação muito ri, ri, praticamente inexistente a esse respeito. Então, que estratégia a gente poderia ter para inverter esse quadro? Dávila, jornalista, né? O professor sabe, mas eu fiz ciências sociais também. Só que eu não concluí porque eu me elegi vereadora e agora eu voltei para meu mestrado no meu instituto. É O meu mestrado é no Instituto Federal de Ciências, na, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URGS, no IFCH. Fui aluna de alguns amigos seus, acho que o professor Catafesto, da antropologia da URGS, foi meu professor também. Então, primeiro, né, para nós, para nossa. Pra nossa Corrente de opinião para o nosso partido, a reflexão sobre o desenvolvimento, e por isso eu fiz a primeira ponderação inicial sobre a escolha do. do Uh, Luiz, né, como nosso coordenador de programa, ela é sempre uma reflexão, não sobre o crescimento da economia, apenas, né, mas sobre como o crescimento da economia pode garantir a diminuição das desigualdades num país como o nosso. Né, e, portanto, desenvolver é garantir que a humanidade se desenvolva, né, que os homens e mulheres se desenvolvam na diversidade que é o nosso país. Para mim, sempre a reflexão uh, sobre... Aliás, a ideia de um projeto nacional de desenvolvimento, quando a gente fala nisso, a gente uh, e, e faz, então, o debate sobre a construção de um caminho próprio uh, para o Brasil se desenvolver, uh, a ideia mais forte disso é como garantir que a diversidade brasileira, a singularidade uh, do, nosso, do nosso país, que é uh, justamente forjada na diversidade, né? qual a singularidade dessa nação, ou qual a razão da gente pensar um caminho próprio para desenvolver o Brasil numa nação que é singular por ser continental e absolutamente diversa, como é o Brasil. Então, tudo isso, para mim, está uh, uh, embutido na reflexão. Uh, para dizer assim, também não acho que as ideias sejam tão uh, consensuais ou tão uh, unitárias entre nós. porque Porque quem mesmo, ou quais correntes de opinião mesmo hoje defendem a ideia de um Estado uh, condutor, né, ou harmonizador, ou maestro desse processo de desenvolvimento. Né, isso é algo quase demodé num Brasil que enfrenta uma nova ofensiva, uh, embora seja falsa, né? porque não é a materialização de um Estado uh, mínimo, mas uh, que enfrenta uma nova ofensiva daqueles que defendem a destruição do Estado, do Estado nos seus dois sentidos, né? No Estado garantidor de políticas sociais que combatam a desigualdade, que garantam o acesso da população a, a determinados serviços, mas também desse Estado que conduza ou que reflita, que, faça, uh, que pense né? O que seja celebrador desse projeto uh, de desenvolvimento. Eu penso que existem várias uh, questões que nós temos que enfrentar. Um dos esforços da minha pré-candidatura é justamente conjugar, não em caixinhas fechadas, ou aquilo que chamam de identidades, no né, sentido pejorativo, os temas relacionados às singularidades, ou seja, à desigualdade de gênero, à desigualdade de raça, ou à forma como outros preconceitos estruturam a desigualdade brasileira. Esse tem sido um dos nossos esforços, por quê? Porque, historicamente, no momento do debate sobre o projeto de nação, a gente coloca as mulheres, eu brinco, nós mulheres viramos a caixinha do útero e da violência, né? porque são dois debates que sempre passam pelas eleições conosco, que é aborto e, e violência doméstica, então, nisso é a caixinha das mulheres, e falamos a, a, de políticas afirmativas de combate ao racismo como algo também superficial, e não enfrentando, ou não tentando compreender a profundidade da construção, ou como isso é determinante para a construção da desigualdade nacional. Então, vou lhe dar um exemplo. Existe como pensar esses investimentos que nós falamos em educação infantil? Dá um exemplo bem uh, simples, talvez até simplório. Sem pensarmos que as escolas ou que esses ambientes são ambientes determinantes na desconstrução do que é o machismo e o racismo praticado pelo Estado brasileiro, para mim não há. Né? Não é casual que nós, mulheres, estejamos, por exemplo, tão próximas às áreas de humanidade e ciências sociais e tão distantes das chamadas áreas mais duras. né? Para mim, não é casual. Eu vejo isso, eu, tenho, eu, eu não estudei isso tudo só por dedicação e por candidatura. viu Professor Luiz, eu tenho uma filha de quase três anos. Então, né, eu sei exatamente como é a prática e quais são os estímulos que ela recebe na sua escola e quais são as profissões que ela escolheria a partir desses estímulos a minha luta é essa na escola dela. É porque a minha filha não pode brincar com os mesmos brinquedos que os meninos. Por que que ela reproduzirá um padrão, eu sou filha de um engenheiro, de um pesquisador dessa área, um padrão que eu vivi há 35 anos atrás, né? de nunca ter ganhado um laboratório de química, nunca ter ganhado um... São jogos, né? mas quando a gente estuda o desenvolvimento e, a, e os caminhos e as escolhas, uh, tem relação com isso. Então, Uh, indo num outro sentido para tentar lhe responder, né, existe como a gente pensar o desenvolvimento nacional sem pensarmos uh, nas populações ribeirinhas e nas populações indígenas que vivem na região amazônica? Ou qual, quais são as múltiplas razões para nós mantermos a floresta em pé? Né, eu, eu, eu fui esses dias, teve um pessoal inglês que ficou bravo comigo, depois eu me dei conta de onde eles eram, e eu entendi, uh, mas que eu falei, olha às vezes, eu, às vezes, quando eu venho aqui para Porto Alegre, para São Paulo, para o Rio, eu tenho a impressão que a gente olha para as comunidades indígenas como se elas fossem bibelôs. Né? Então, elas não precisam de nada. A Emenda Constitucional 95 tem o mesmo impacto em São Paulo e lá no meio da região amazônica. Não é assim. Né? Como que a gente garante dignidade? né? Como que a gente garante a floresta em pé, o solo mais rico do planeta, garantindo riquezas para quem vive lá? Ou esse não é um dos nossos desafios, ou não tem impacto como tem comprovado, né? a, a industrialização da região de Manaus com aquela a ser a região em que há menos desmatamento no Brasil, porque eles precisam sobreviver. Né? Ou não tem impacto a gente pensar o, o, o, o quanto uma castanheira pode produzir em pé e quanto ela produzirá a curto prazo tombada. Né? Então, eu acho que a, a diversidade brasileira ela também nos aponta caminhos para a busca do nosso desenvolvimento, né? respeitando e pensando nessa diversidade. A minha formação final é em comunicação. Às vezes eu vejo um grande debate né, sobre o acesso à internet, por exemplo. A ideia de é que o Brasil precisa todo acessar a internet da mesma forma, e como precisa, e, e é justo. Com qual conteúdo? Né? Aí a gente vê, por exemplo, estudos de antropólogos, seus colegas uh, de profissão, na região amazônica, com ampliação uh, alarmante de violência nas aldeias, após acesso à internet. Ou seja, uma comunicação produzida hegemonicamente, sem respeitar a diversidade, que chega, porque a gente, a partir da tecnologia, permite, e, tal, e é o, o correto, que chegue sem nenhum uh, esforço para que a comunicação seja tão diversa quanto é o povo brasileiro. Né? Então, é preciso levar esse conjunto de questões, e o senhor está absolutamente é, correto na sua preocupação e provocação, para pensarmos em qual desenvolvimento né? e como... Aliás, acho que talvez a magia, ou o mais uh, incrível de poder pensar o Brasil, reside justamente que a nossa singularidade é ser muito diverso. Né? E isso nos permite sonhar com um país uh, desenvolvido e justo. Professor Gerson, eu, uma semana passada eu estava vendo o, o, alguns dados uh, sobre publicações, enfim, vários critérios né, de produção científica, e achei irônico, para não dizer outro termo, né? Que sempre as universidades estaduais uh, paulistas elas atravessem os tempos de crise com amplos investimentos em ciência, né? Quer dizer, os tucanos eles uh, brincam e defendem um Brasil sem ciência, mas eles nunca brincam na, na aldeia deles, né? São Paulo sempre continua com a USP com um patamar ok, né? Mesmo que caia é um patamar estável. Uh, por quê, né? Então acho que essa é uma das reflexões e, e a e a provocação ela é boa porque ela mostra que o grande estado uh, do país, né, e que bom que nós temos São Paulo. O problema é ser só São Paulo, né? O São Paulo se pretender só, ele não brinca em serviço, né? Vincula, investe em universidades estaduais, isso dinamiza a sua atividade industrial. Então, nós vivemos um momento nos estados e a crise nos estados, casualmente nós estamos num dos estados que enfrenta a maior crise, que é o Rio, e eu vivo no outro estado que enfrenta uh, uma grande crise, que é o Rio Grande do Sul. A crise nos Estados, ou as políticas recomendadas pela União né, para que os Estados enfrentem as suas crises, seja a partir do regime de recuperação fiscal, em que o Rio já já é, já é aprovou, que o Rio Grande do Sul ainda não, né, seja a partir de um outro conjunto de instrumentos da União, é o de corte e de destruição das perspectivas de desenvolvimento local. Né, o Rio Grande do Sul, por exemplo, medida 1 para o Tesouro aceitar que ele fosse fizesse o acordo de recuperação fiscal é a extinção das fundações, de um conjunto de fundações que nós tínhamos, que datavam de seis, de cinco décadas, né, como é a Fundação de Estatística do Rio Grande do Sul, que era uma das mais sólidas do Brasil, a Fundação Zoobotânica, a Fundação uh, de Saúde, enfim, em diversas áreas eram espaços uh, consagrados da produção uh, de conhecimento que foram extintas por um canetaço, né, então, com... Uh, a Cientec, que era uma área de engenharia também uh, relevante, foram extintas, uh, claro, submetidas à Assembleia, mas extintas num canetaço pelo governador. Assim como outros instrumentos de desenvolvimento regional. Né? Então, o tema do desenvolvimento regional, que passa pela produção de conhecimento regionalizado, das universidades estaduais, né? uh, o que é o desmonte da UERJ, o que é a dificuldade de consolidação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, traça traço de paralelo que são os dois estados que enfrentam maior crise. Né, tem que ser uma reflexão de quem acredita que o Brasil de, deve ou pode ser todo desenvolvido. Por quê? Porque nós temos desigualdades regionais que são, não são nem sequer apenas entre as, as unidades uh, federadas. Né? O meu estado tem uma metade paupérrima, que é a metade sul, um índice de desenvolvimento humano que uh, chegam aos índices do que era o Nordeste antes do gov dos governos Lula e Dilma. Então, uh, são instrumentos de combate a essas desigualdades. Eu, eu creio que o sistema... Uh, inteiro deve refletir isso, né? O, a, o BNDES, por exemplo, como fazer com que ele tenha, entre os seus critérios, o combate à desigualdade regional, né? e, e uh, dentro do nosso projeto, uh, tudo passa pela produção de ciência e tecnologia. Professor Ildeu, a gente defende o instrumento dos referentes revogatórios para medidas do governo Temer, né? a Emenda Constitucional 95, que eu achei que tinha uh, citado, talvez eu tenha citado sem falar o nome dela, a Reforma Trabalhista, enfim, a Emenda Constitucional 95 ela é duas vezes uh, nefasta, né? ela é do ponto de vista da, da busca do desenvolvimento, dos investimentos que são necessários para que o Brasil seja um país mais justo, mas também sob a perspectiva da retomada do crescimento da economia, porque se a tradição brasileira é que os investimentos públicos são determinantes para a atividade econômica, proibir uh, esses investimentos que uh, têm os dois sentidos é, é algo uh, muito negativo. Mas eu queria, assim como é na nossa visão, a ideia da, da reconstrução, da revitalização dos fundos setoriais, e a ideia é que pode passar por tributação de setores que são uh, os maiores beneficiados e que são uh, mal tributados. Mas o que eu creio que a gente precisa, uh, e, e talvez eu, eu me dedique mais a isso do que fosse a sua expectativa, é, em qual é o papel do Congresso mesmo? Né? Eu fui deputada há oito anos, até esses dias em São Paulo eu me dei conta que dos candidatos uh, do nosso campo político, eu sou a que foi parlamentar por mais tempo, Luiz mais que o Lula, que foi uma vez só, mais que o Ciro, que foi uma vez só, foi a única que teve oito anos em Brasília. Uh, mas por que, que eu falo isso? Porque esse congresso é conservador, ele é conservador. Né? O doutor Ulisses dizia, e lamentavelmente, às vezes, eu creio uh, que ele estava correto, que sempre um congresso é pior que o outro. Né? A gente acha que ele vai melhorar e, e ele uh, é pior, e realmente, quando eu entrei lá em 2006, quando eu olho agora, ele parece uh, pior do que era. Mas foi esse Congresso, mesmo que aprovou o impeachment, inclusive, que garantiu o maior orçamento de ciência e tecnologia em 2013. Então, eu não quero defender o Congresso, até porque uh, quem está lá, né, Jandira, sabe que o que a gente quer é que ele seja transformado, as eleições no Brasil são juntas. Então, se a gente cria um ambiente de debate sobre a nação, de debate sobre o desenvolvimento, isso pode ter um impacto no Congresso. Mas eu também acho uh, que existe um elemento que é um elemento uh, tensionador uh, do, do Congresso, que é o projeto. Eu fui deputada, como a Jandira era, e nós vimos o fundo do pré-sal ser aprovado, pelo mesmo Congresso que aprovou o impeachment. Né? Eu era deputada e vi o orçamento, que aumentou uh, severamente, positivamente, o investimento nas universidades públicas federais, ser aprovado por esse Congresso. Para mim, isso é muito mais, torna muito mais nítido... Né, o peso e o papel da construção de um projeto de nação, para que o Congresso também uh, se coloque diante disso. Por que, que o Congresso não aprovou a reforma da Previdência? Porque o povo brasileiro se mobilizou. Né, e acho que também, embora eu não goste de comparações, e como eu vivo muito perto, eu sei que é incomparável a realidade argentina com a nossa, mas acho também que os argentinos nos deram na semana passada, embora... A gente gosta de olhar só o resultado final da votação, de descriminalização do aborto, mas eu acho que o recado não é só esse. A Argentina é o país mais católico do nosso continente, o Papa é argentino. Só essa frase já deve ser emblemática do peso do catolicismo naquela nação, diante de um quadro de ausência de referências políticas né, no nosso continente, como é esse. Por que aquela legislação foi aprovada? Né, foi aprovada porque existia um movimento que, por sete vezes, que construiu na sociedade a ideia de que era possível aprovar e de que aquilo podia ser positivo, sete vezes. Então, também, eu acho que, uh, claro, a gente pode olhar mil, ah, que, quanta gente na rua, não é a tradição brasileira, ok, mas, do ponto de vista do processo legislativo, né que é o que interessa quando a gente pensa o Congresso, qual a lição? Para mim é, é possível construir consciência, né é possível, é possível aumentar a consciência do povo sobre determinadas pautas, o resultado talvez seja a maior prova disso. Não é tão rápido. E mais, mesmo diante de um Congresso com tantas limitações, quando se tem projeto, se sabe para onde quer ir, se tem autoridade e legitimidade política, alguns avanços são construídos. Nós construímos, professor Otávio, não foi, não foi a sétima ou oitava maravilha do mundo, os nossos governos, mas todos os avanços, que agora a gente vê como eram grandiosos diante de quem é o Congresso, né? todos os avanços que nós construímos foi com o Eduardo Cunha sendo o deputado mais importante de Brasília. Né? Ele já era, ele não, ele não nasceu no dia da votação do impeachment. Nós que estávamos lá, né, Jandira? Já sabíamos, ele já era e nós conseguimos aprovar coisas muito importantes para o povo brasileiro. Oh. E, e, e, que, e que me lembrou disso: a diretoria da Academia Brasileira de Ciências propôs que a próxima reunião magna da Academia, a reunião anual que nós temos, que temos agora em maio, foi fantástica no Museu do Amanhã, será também no Museu do Amanhã, o tema vai ser os objetivos do desenvolvimento sustentável. Né? E essa escolha eu acho que é muito feliz, porque é exatamente uma escolha interdisciplinar, né? em que entram ciências sociais, ciências naturais, enfim, a ideia é cobrir nessa reunião esses 17 pontos dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, e vamos nos preparar para isso, através de grupos de trabalho, grupos de estudo, etc. É meio-dia, né? tá Era importante as pessoas fizerem perguntas curtas. É. Essa? É, bom dia a todas e todos. Manuela, é, de saída, o programa apresentado pela tua candidatura, acredito que responde muito aos gargalos apresentados aqui ao desenvolvimento tecnológico, científico e produtivo do Brasil, é, com um projeto que me parece calcado no caminho da entrega e da recuperação da soberania nacional, soberania nacional com desenvolvimento é, social, com desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, portanto político. Né? E, no sentido de, do debate que a gente está fazendo aqui me chama a atenção, enquanto pós-graduanda e representante da presidenta da NPG, é, o pensamento que se desenvolve em torno da atividade do cientista. Né? Hoje, é, to, quase toda a totalidade da pesquisa que é desenvolvida no Brasil... Passa pelos laboratórios que estão nas universidades públicas, nas grandes, nos grandes centros de desenvolvimento do pensamento e pesquisa no Brasil, e tem a mão e a condução dos pós-graduandos. E a situação dos pós-graduandos ainda é uma situação bastante complexa do ponto de vista da sua regulamentação trabalhista, da regulamentação da sua atividade laboral. Né? É, a Bolsa, objetivamente, não é, ajust... não é reajustada desde 2012, a gente tem uma situação aí de, de trabalho que não é observada por nenhum dispositivo regulatório e a gente não tem direito, como, por exemplo, afastamento é, da, é, por, por necessidade de saúde, de tratamento de saúde, a gente não tem auxílio maternidade. Então, uma série de demandas que a princípio já demonstram qual é a situação do cientista, né? a situação do cientista no laboratório de pós-graduação quando ela é institucionalizada, ela passa a estar é, vinculada à situação do cientista que é professor universitário também, ou né, no, caso, no caso dos centros de pesquisa que também tem uma relação com o ensino da ciência e a produção da ciência, mas a situação do pós-graduando como é uma situação que ainda não é regulada satisfatoriamente para a categoria, talvez aponte uma necessidade de se pensar a atividade do cientista no seu embrião como uma atividade que precisa de políticas de assistência, políticas laborais específicas. E aí o pós-graduando acho que é aponta, que ilustra de forma mais clara a necessidade da gente ter para o desenvolvimento da ciência também um olhar para a atividade laboral e para a atividade do cientista. Wanderley de Souza, professor da UFRJ e diretor da FINEP. Eu gostei muito da tua introdução. Você disse que foi caótica, sem seguindo aquilo que você estava pensando, mas isso é bom, porque isso mostra efetivamente o que está passando pela tua cabeça. Um candidato, obviamente, é, representa aquilo que ele pensa, mas as pessoas que estão em torno. Você vem de um partido... E tem tradição na área de ciência e tecnologia, desde a ação parlamentar de Jandira, aqui do Rio, ou do Inácio Arruda, lá do Ceará, e, obviamente, o nosso Luiz Manuel Fernandes. Está na coordenação, não de ciência e tecnologia, mas do programa de governo como um todo, isso nos deixa bastante satisfeitos e esperançosos de que efetivamente se construa aí um programa que efetivamente esse no desenvolvimento nacional, utilizando várias áreas, mas ciência, tecnologia e inovação é uma delas. Eu tinha três pontos, um já foi abordado, é a questão da emenda constitucional, e além da, da questão da lei do teto, pega um teto da ciência e tecnologia no seu ponto mais baixo. E se ele pegasse o teto de 2013 nós estaríamos numa situação mais tranquila, podendo reajustar as bolsas, podendo ampliar o investimento. Mas não, pegou lá embaixo e, para ampliar, precisa tirar de algum lugar. E sabe que tirar algum lugar onde está tudo baixo é uma missão quase impossível. Mas eu tinha duas questões mais específicas. A, princípio, a primeira é a questão dos juros. Você começou a mencionar, quer dizer para haver inovação tecnológica, todos os países estão se baseando em subvenção econômica. É recursos não reembolsáveis, aplicados em projetos bem selecionados, né, e isso é, que tá, é o que está fazendo Israel, é o que faz a Coreia, tá fazendo a China, todo mundo. Estados Unidos, né, com encomendas governamentais, etc. Nós estamos indo para juros. Juros TJLP que o governo já quer acabar. Mas já está acabando, porque TJLP com 6,5%, quando a Selic era 12%, ainda tinha um certo estímulo para o setor e captar recursos e crédito da Fidel. Hoje nem isso, porque já está praticamente Selic e TJLP é a mesma coisa. Portanto, é preciso uma mudança radical na nossa atuação de inovação tecnológica. Inovação pressupõe Risco. Risco significa recursos, no mínimo, taxa de juros zero ou menos, e, idealmente, subvenção. Então, eu gostaria de saber o que você pensa na política de apoio à inovação, ou então nós vamos continuar caindo no índice global de inovação, como foi mostrado com isso. O segundo ponto é a questão das relações internacionais. Quer dizer, não se faz ciência sem forte cooperação internacional. E a nossa cooperação tem caído, caído em termos de investimento, ela foi muito alta, num certo momento, com o programa Ciência Sem Fronteiras, que teve muitas críticas, algumas procedentes, outras não. Mas, ao invés de se corrigir, acabou-se. E, portanto, a nossa presença internacional hoje é muito baixa e os recursos para a cooperação mais baixos ainda. Nós estamos agora negociando com a China, aqui com a participação da Academia de Ciências. E estamos indo para a China em setembro, e, Luiz, o que eles estão querendo é uma cooperação de 20 milhões de dólares por ano entre a Academia de Ciências da China e a, o Ministério, o equivalente ao Ministério da Ciência e Tecnologia, nós temos a oferecer um milhão de reais. É esse o orçamento que está previsto para a cooperação internacional com a China, 2018, 2019 e 2020. Fala, bem, hoje não tem nada, um milhão de reais já é melhor do que nada. Mas isso mostra o desnível né, com que nós estamos pensando na prioridade na cooperação internacional. E o último ponto é a Amazônia. A gente vive dizendo que a Amazônia é prioridade, a Amazônia é isso, a Amazônia é aquilo. Eu, que circulo muito por lá, porque meu projeto envolve muito estudo de parasitas da Amazônia, o que eu vejo é uma situação em que não muda nada. É. Laboratórios quase que mal equipados, poucos cursos de pós-graduação de elevado nível, está melhorando, mas melhorando num ritmo extremamente lento extremamente, ainda que haja o interesse por parte dos pesquisadores das universidades. Quer saber o que, é que você pensa em termos então, de cooperação internacional, juros e amazônia? Bom, bom dia. Meu nome é Paulo Diniz, Eu sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu tenho uma, um comentário, que é o seguinte. É, eu acho que, num, num programa de governo o futuro, né, a gente tem que pensar no passado e nos erros que foram cometidos. Né? É, e aí, a, a senhora falou muito dos 13 anos, né, que vocês estiveram no poder junto com o PT, né? é, e foram anos assim, muito favoráveis em termos... É, do desenvolvimento da China, que a gente pôde vender muito, é, muito produto brasileiro primário, né, infelizmente, é, para os países em desenvolvimento, que trouxe um, um recurso maior para o país. E aí eu acho que foi aí que, nos 13 anos, é, nós erramos, e muito. Né? O Ciências Sem fronteira, por exemplo, foi um exemplo, na minha opinião, de um erro crasso em que se gastou muito dinheiro, é, que os alunos da universidade chamam de turismo sem fronteira, né? É, isso eu não estou falando brincando, mas é verdade, é o que eles falam. Né? E nós da, da, da ciência e da tecnologia, a gente, nós não fomos, é, digamos, diretamente consultados sobre esse programa na época. Né? Esse foi um erro. Mas isso aí é um erro pequeno. Eu acho que o erro maior, é, eu estou falando isso que eu não sou contra a esquerda, muito pelo contrário, o que eu estou falando é porque é, é uma coisa que eu vivi na minha vida e eu percebi que a gente errou. Que é o seguinte: é, nos países é, que querem desenvolver realmente se desenvolver e acabar com a desigualdade, eu acho que a gente tem que cortar o mal pela raiz. Né? É, o, quando eu falo quando, cortar o mal pela raiz, é, quando nasce um brasileirinho, né, seja lá onde for, que cor for, eu estou muito à vontade para falar isso, porque eu, eu, eu digo que eu sou mesmo um cachorro de rua, que sou misturado de todas as raças, né? e graças a Deus, eu sou um verdadeiro brasileiro. E aí o que eu digo é o seguinte, é... Em países como a Finlândia e Canadá, onde eu vivi e trabalhei, o que eu percebi que tem de diferente para nós é o seguinte, quando nasce um cidadão daquele país, o Estado toma conta da educação dele até ele ficar independente. Né? E aí não importa se é homem, se é mulher, se é branco, preto, se é azul, né? esse foi o grande erro. A gente tem que botar toda criança que nasce nesse país cuidada até um certo nível de idade, né? Para que ela tenha condições de competir com as outras, independente da sua origem. Né? Eu estudei numa escola pública, eu, aliás, estudei na escola pública o tempo todo, e o governo federal, à medida que foi largando as escolas, ou a influência das escolas nas escolas públicas, com as escolas modelo, o que aconteceu é que elas foram sucateadas de vez. Né? E eu me recordo muito bem de um menino chorando quando a professora de matemática mandava a gente fazer conta. Né? e ele não conseguia, eu conseguia. Aí, um dia, eu resolvi perguntar para ele, você toma café da manhã? Ele falou, não, eu como terra antes de vir para cá. Então, essa é a razão, é a origem do problema. E o menino era inteligentíssimo, só que ele só conseguia pensar depois da merenda. Né? É, então, eu acho que é, um conselho que eu daria para a senhora, caso a senhora seja eleita ou esteja no governo, é que pense numa forma criativa de colocar... Todo brasileirinho que nasce em condições iguais, educacionais, né, até uma determinada idade, idealmente até o fim do segundo grau. Bom, bom dia, é, meu nome é Reinaldo Guimarães, eu sou da área de saúde pública. É, eu gostei muito da, da, sua, da sua exposição, tenho ouvido em várias ocasiões e sempre gosto. Né? Mas eu queria fazer só um comentário e saber se o ponto de vista é o seguinte. É, nós é, foram abordadas, tanto na sua exposição quanto né, em várias das perguntas, é, problemas de ordem estrutural do nosso país, não é? Então, a questão da educação básica. A nossa educação básica é ruim desde, desde os últimos 50 anos. É? E outros problemas que são estruturais. Não é? eu, eu acho, por exemplo, que uma proposta de 2% a 3% do PIB em ciência, isso é uma questão estrutural. Eu me recordo que, em 1985, quando José Sarney assumiu a presidência da República, por provocação da SBPC, e da Academia Brasileira de Ciências, ele prometeu que subiria para 2%. Isso em 85, vejam só. Portanto, é, são questões de, digamos, de, uma, de um horizonte mais longo. E Eu estou convencido que o próximo presidente da República terá uma tarefa, que é tirar o Brasil deste buraco conjuntural que foi inaugurado é, logo depois é, do, da, da eleição do segundo mandato da presidenta Dilma e que foi com, é, digamos é, terminado e aprofundado com é, o golpe do, do, do impeachment. Eu acho que essa é a questão fundamental quer dizer eu acho que temos uma crise atrás da crise há um projeto que isso você tem falado com muita propriedade não é? mas é, para mim esse é o essencial. Não vai haver espaço, não é, pra, nos próximos quatro anos para o um enfrentamento dos grandes problemas estruturais. No caso da ciência, da tecnologia e da inovação, quer dizer, os remédios estão absolutamente claros. Eu acho que Luiz Davidovich falou. É, toda a política de corte, de cortes lineares, é uma política absolutamente estúpida do ponto de vista de um projeto de país, não é? é entende? Como sair dessa crise e como abandonar este projeto que foi inaugurado em 2016. Oi. Uh, oi. Pode falar, né? Tudo bom? Eu sou o Marcelo e tem um, um quando a gente fala ciência, tecnologia e investimento estava presente de forma implícita numa das coisas que o Luiz falou, está também presente numa um pedaço da sua resposta para o Ideu, que eu acho que é uma coisa que falta ao Brasil, que é, é a gente precisa fazer um, um novo pacto social no país. A gente tem que repactuar o país. Essa, é, pelo menos, é a minha impressão. Quando você vê que o, o Luiz diz, por exemplo, que o Trump propõe, uma, uma um corte no orçamento, e aí tem uma ação bipartidária, quer dizer, lá só tem basicamente dois partidos, mas isso isso é verdade em outras democracias, quer dizer, quando você está num sistema democrático, não tem jeito, tem certos planos que que são têm que ser conversados, independente de quem estiver exercendo o poder, e são planos nacionais. Né? Então, a pergunta é, é, é nessa direção, é qual é o a ideia da pré-candidatura e em juntar é, todos os pedaços do país que gostariam de ter um, um novo Brasil, empresários, trabalhadores, cientistas, acadêmicos, enfim, para um novo pacto social, porque eu acho que esse é um caminho. Professor, deixa eu só pedir desculpas a quem ficou esperando pelas perguntas. É, eu botei na fila todo mundo, só para a fila de cronológica, então, desculpa, não deu para todo mundo perguntar. Mas de, pode mandar para a candidata pelo Twitter, pelo e-mail, pelo Facebook, ela vai responder depois. Pode. Vamos sequestrar ele. <risos> Olha, quem sabe eu, inclusive, já me despeço e ele já assume, porque eu tenho plena <risos> convicção que ele vai satisfazer a, a, as angústias, os anseios de vocês, que são todos justos. Eu vou tentar falar uh, um pouco algumas questões que eu acho que são uh, menos específicas, eu me disponho a responder individualmente se vocês compartilharem seus contatos comigo ou algumas outras delas. Eu vou começar pela tua, Marcelo. Uh, na realidade... Eu acho que o que nós nos propomos com essa pré candidatura no processo eleitoral é justamente debater isso, quer dizer, qual é a base que pode nos unir enquanto povo, né, com a diversidade que nos marca, com as peculiaridades que nos marca em torno de um projeto de nação. O Brasil tem algumas características né, extraordinárias mas nós temos uma elite que é uma elite absolutamente antinacional. Né? É preciso compreender isso para saber de onde a gente parte, porque nos comparar com outras nações né, que têm as suas elites, ou que, enfim, mas com um outro grau de comprometimento com o desenvolvimento nacional, já... já já tem um grau de complexidade por conta disso, quer dizer, nós temos uma elite que agora mesmo aposta na destruição do, do Brasil, do Estado brasileiro, na venda daquilo que pode representar caminhos, inclusive, para o nosso desenvolvimento, ver o tema da Petrobras, né, ver o tema da privatização da Eletrobras, qual é o debate sério que fazem outras nações do mundo, né qual é o debate que faz a Inglaterra, qual é o debate que faz a Alemanha, né, qual é o debate que fez a Coreia do Sul no seu pós-guerra, são pactos nacionais, nós estamos nos propondo a isso. Existe um debate que também tem um certo grau de complexidade, mas que é um debate que tem relação com uma outra questão que foi colocada, que é o que é mesmo no Brasil hoje, quais o que é mesmo empresariado ou setor produtivo nacional diante de uma economia em que a taxa de juros né, faz com que uh, fomenta a, a não atividade industrial, a desindustrialização do país, e, portanto, uh, tem um, uh, uh, uh, é híbrido né, o que é setor produtivo com quem especula, porque não vale a pena investir na produção no Brasil. Né? Então, uh, existem decisões, eu acho, né, que são... são tem uma expressão popular que diz a gente troca o pneu do carro com o carro andando. né porque Porque nós precisamos ter clareza disso para mirarmos em determinados pactos, na minha uh, opinião, que são bases para o Brasil, que fazem parte das bases para o Brasil se desenvolver. Eu, professor Reinaldo, particularmente concordo, discordando do senhor. né uh, Acho que o próximo governo, para nos tirar disso, eu, o senhor vão um termo mais do buraco, não sei como foi o termo que o senhor usou, mas eu, eu, para nos tirar desse, uh, desse espaço, desse lugar que nós estamos, necessariamente deverá fazer mudanças estruturais. Né, Para mim, o próximo ciclo que o Brasil viverá será um ciclo de reformas. O nosso debate é se elas são reformas que desenvolverão o Brasil ou se elas são chamadas contra-reformas, ou que, de forma adequada, deveriam ser chamadas de contra reforma. Né, se nós teremos o prosseguimento desse conjunto de medidas, porque, a despeito do governo Temer ser é a grande unidade nacional hoje, né, todos, uh, há um grande consenso em torno do que significa como bandeira ou fora Temer, mas, na vida real, isso é um programa. Né? Nós conseguimos, na sociedade, mostrar que o governo é ruim. Nós não conseguimos ainda, e esse é um desafio da eleição, mostrar que esse governo representa um projeto, que pode reencarnar num conjunto de candidatos. Então, na vida real, o próximo governo ou dará sequência à reforma da Previdência, ou buscará fazer reforma tributária. Que caminho do meio mesmo existe? Existe, será esse caminho do meio? Existe nessa conjuntura, diante desse quadro de crise econômica, né? sustentada ou mantida também pela crise política, existe como uh, alternativas de centro surgirem? Né, o que, ponto, do ponto de vista uh, da ciência política, que centro seria esse diante de caminhos que, para mim, são tão nítidos que nós tomaremos? Então, uh, eu concordo que nós estamos nesse lugar, né acho que o próximo governo terá que fazer transformações ou uh, reformas estruturais. O debate da eleição é qual o rumo o qual será o rumo dessas reformas? Porque senão nós não se nós não apostarmos nisso, como nós governaríamos? Né? Como nós? Qual seria o caminho para retirar o Brasil da crise, tendo em vista que essa crise não é uma crise nacional, né? Ela é uma crise global. Então, enfim, eu eu não eu desculpa professor Paulo, professor Paulo foi o único nome que eu, eu perdi, perdão. Eu não sou uma estudiosa disso, embora eu seja de uma terra que tenha tradição, né? ou que, talvez o primeiro homem público brasileiro que tenha defendido a universalização do ensino público seja meu conterrâneo, que é o Leonel Brizola. Aliás, na quinta, nós completamos 14 anos sem a sem da morte dele, sem a presença dele entre nós. Uh, eu concordo com essa avaliação. Eu não acho que seja tão simples, né? porque quando nós olhamos o acesso ao ensino público no Brasil, o que, que a gente vê? O meu pai também é um cientista brilhante na área dele, que é mecânica de solos, dedicou a vida a, a levar os potinhos lá de casa para fazer pesquisa, porque os laboratórios eram desestruturados, também estudou em escola pública, também é um homem de classe média baixa que veio da fronteira para estudar em Porto Alegre, porém, quem estudava na escola pública no tempo dele? né? Então, o debate que nós temos que fazer no Brasil é que nós não, nunca conseguimos garantir qualidade ao ensino público depois que nós universalizamos o acesso, porque o meu pai estudou numa escola pública elitista. né? Chegar no ensino médio como ele chegou, era um privilégio de poucos. Essa é a vida real da boa escola pública brasileira. Então, a nossa reflexão é... Vê bem, eu fui colega dele e muitas vezes brinquei com isso antes dele morrer. Paulo Renato cumpriu um dos desafios, que foi a universalização do ensino fundamental, talvez pouco reconhecido por nós, à época do governo Fernando Henrique, já que as batalhas eram tantas. Mas a gente universalizou para quem? Né? A escola hoje é a central de problemas. Eu poderia lhe dizer, como alguém que estudou por questões particulares, que desde o nascimento no Brasil já é desigual. Não é só quando chega na escola. Nascer no Brasil já é desigual. A minha filha foi amamentada por dois anos e meio. O pesquisador brasileiro, com mais uh, citações, que é um estudioso uh, de amamentação, já comprova, a partir do estudo publicado no Brasil, que ela já será diferente de milhões de outros brasileiros de milhões de outras, milhares e milhares de crianças que sequer foram amamentadas porque as mães deveriam voltar. Então, são inúmeras questões anteriores que passam também pela educação. Uh, não acho que seja assim, né, uh, a, a Finlândia, que eu também estudo bastante, assim como a Noruega, qual o tempo de licença parental, qual o papel... a, a... Os países escandinavos, eles são tão sofisticados, eu estou lhe respondendo assim, porque o senhor disse, não importa se é mulher, se é homem, se é negro ou branco, no Brasil importa. No Brasil importa muito, porque na Finlândia, na Noruega, na Escandinávia, em geral, existe até uma expressão para fazer menção a homens que não cuidam dos filhos. Só para entender um pouco do que é o impacto né, de ser uma criança criada na Escandinávia e no Brasil. Claro, a educação é fundamental. Na Finlândia tem aquela coisa bonitinha da caixinha de papelão que eles ganham, né, uma espécie de enxoval uh, do Estado, como é simples criar uma criança. Na Holanda também. A jornada de trabalho holandesa, para um pai e uma mãe de uma criança na primeira infância, é de 28 horas semanais. O que, que eles fazem? A criança é estimulada durante três dias num estabelecimento de educação infantil, um dia o pai cuida, o outro dia a mãe cuida. A minha filha foi para a creche com um ano e meio, será que ela vai ser igual à da minha irmã, que foi com quatro meses, e que tomava antibiótico para conseguir ficar, ficar lá? Então, assim... Uh, Sim, passa pela educação, eu acredito muito nos estímulos que nós temos que dar na primeira infância, mas passa por um conjunto de alterações. Não tem impacto reduzir jornada nisso? Para mim, tem. Né? Qual é? Como que é a paciência minha, candidata a presidente, quando eu chego em casa para cuidar da minha filha e do meu marido, que é músico e faz dois shows por semana? É igual? Imagina ter um trabalhador que trabalha 44, fica duas horas no ônibus para ir, duas horas para voltar e que ainda, muitas vezes, a trabalhadora da cozinha para a família inteira, porque não tem nem divisão de, de tarefas né, dentro de casa. Então, acho que existem um conjunto de transformações estruturais que talvez sejam parte da resposta do porquê nós não conseguimos garantir qualidade na nossa educação, porque a escola virou a nossa única esperança. Né, então, a gente sobrecarrega professores, remunera mal, professor da conta de denúncia de pedofilia, de violência doméstica, da conta de todas as ausências do Estado. Né, a criança tem dor de dente, tem um, um artista do meu Estado que diz não existe poeta com dor de dente, imagina aprender matemática. Nós somos um dos países com maior perda dentária do mundo, né, na infância. Então, é um sistema de ausências do Estado que marcam, na minha interpretação, a baixa qualidade na nossa educação e que a gente precisa enfrentar junto. Né, porque senão a gente vai ter uma, uh, um sonho de uma escola inatingível né e talvez por isso durante o governo Fernando Henrique com a expansão do ensino fundamental a gente não tenha conseguido acompanhar as crianças não comem agora né, cortes impacto na merenda né quando elas comem o que que elas comem né comem basicamente embutidos é, é, é a anti-alimentação então salsicha né que é rápido cozimento então uh, é uma reflexão sobre sobre um país que precisa ser feito porque não adianta ter uma escola maravilhosa e sair. O Brizola, quando ele pensou no CIEPS, né, ele pensava um pouco nisso. Né, um pouco, né, porque... Darcy, não, eu digo o Brizola quando tentou executar, o Darcy quando idealizou e o Brizola quando tentou executar. Que era o quê? Que era como fazer aquele espaço ser o espaço de presença do Estado. Né? Não era como as pessoas acham essa coisa massacrante de imaginar que uma criança filha de pobre vai ficar oito horas na escola tendo aula, aula é é insuportável para um adolescente, uma sala de aula, como é que alguém vai ser normal ficando oito horas sentado diante de um quadro negro? Né? É impossível imaginar um adolescente que, que acha esse lugar aprazível. Então, era o dentista, era o espaço de alimentação, era o espaço de banho, era um complexo educacional. Acho que essa é uma reflexão que nós temos que resgatar, né? como um espaço de, de superação provisória, porque eu espero que as crianças possam ser que nem a minha filha né mas de superação provisória de um outro conjunto de ausências do estado uh, brasileiro eu professor Vanderlei senhor expressou na verdade na sua pergunta opiniões que são muito similares às nossas né porque foram provocações já já com opinião então uh, sim, uh, as alterações na TJLP também uh, tiveram esse papel de busca de destruição da, da, da, da produção, né? Nós nunca investimos, nós nunca, nós talvez de maneira mais sistemática nunca investimos nessa ideia de um ciclo completo que passasse pelas compras uh, públicas, né? Como fazem os norte-americanos, por exemplo, que a gente vê o investimento em CT público ele é mais baixo do que o que representa na economia aquilo, porque não é só o que investe, né? Mas é, é o, quão, o quanto o Estado investe naquilo de forma geral, a partir do que representam as compras públicas, eh, na, em última instância, na produção de ciência e tecnologia nos Estados Unidos. Nós realizamos um seminário uh, excelente na região amazônica, com o professor Henrique Andotti, só sobre o desenvolvimento daquela região. Né? Nós gastamos investimos um dia na produção disso, justamente para identificar uh, esses essas ausências, né o, os, as ausências do nosso programa com relação a isso, e com relação à cooperação internacional, esse é o lugar do Brasil hoje, é um país coadjuvante né, no mapa global. Para mim, não existe como a gente pensar numa outra perspectiva de integração a partir de nenhuma área, né que está na ciência, muito menos na ciência e tecnologia, que já não, né com todo o nosso esforço, já nunca foi, nós nunca chegamos aos 2%. Né? Uh, nesse lugar, que é um, é um lugar menor no, no mapa das nações, né? é, o, é o espaço que esse governo nos colocou, seja pela ausência de legitimidade, seja pela sua postura uh, submissa, né? uh, subalterna, seja por ser um governo que rompe a tradição brasileira nessa área e que, portanto, não busca a construção de mediação de conflitos, mas um país que também ocupa um lugar menor, à medida que não respeita a soberania e a autodeterminação dos outros povos. É pela primeira vez, o governo Fernando Henrique criou espaços de diálogo na situação da Venezuela, o governo Lula criou espaços de diálogo na situação da Venezuela, buscando a paz da nossa região para o nosso desenvolvimento, que fez esse governo. Né? Foi um governo que deu opinião, pitaco, né? como, se a gente, como se o presidente e o ministro de Relações Exteriores estivessem na mesa de um bar opinando sobre um problema que é nossa, da nossa região e que tem impacto uh, na visão que o mundo tem uh, sobre a gente. Então, também uma das primeiras vezes, eu, eu nem sei, até uh, na minha memória, ao menos, é a primeira vez que nós submetemos o Itamaraty a, a alguém de fora uh, do Itamaraty, no período recente é, não é, Luiz? É, mas antes, né depois desse ciclo, assim, que nós conseguimos uh, também vincular os nossos chanceleres mais a um projeto, né porque é um espaço muito sólido do Estado brasileiro. Então, eu acho que nós nos apequenamos, enquanto nação, no mapa global, e um pouco uh, as saídas que nós construiremos para a crise tem relação com isso, porque ou nós seremos, né, em qualquer sob qualquer uh, perspectiva, um país coadjuvante, então nós consumiremos uh, os, os produtos industrializados por outras nações, né? Consumiremos a produção de ciência e tecnologia de outras nações, uh, ou nós buscaremos um caminho próprio. O mundo está se tá tá buscando, os países buscam alternativas diante dessa crise, né? E na minha interpretação, o próximo presidente tem a missão de colocar ou de, trans, de devolver ao Brasil o papel de uh, protagonista uh, da sua história e, portanto, da, uh, uh, das negociações e, e, e da política global, porque nós não há nenhuma razão para nós não sermos uma grande nação, né? exceto uh, a nossa elite ser absolutamente anti-Brasil e anti-povo brasileiro. Acho que só isso nos a pequena diante do mundo, e é por isso que o processo eleitoral deve ser um momento de enfrentamento a, a essa ideia anti-desenvolvimento e anti-Brasil. Eu quero agradecer muito a presença de todos, uh, realmente me desculpar, eu estou uh, limitada fisicamente, nem sei me portar com tantas limitações uh, físicas, mas uh, sei que foi um esforço de cada um de vocês abrir mão do conjunto de atividades da sua segunda-feira para estar aqui comigo, fico muito honrada uh, que vocês tenham dedicado esse tempo a ouvir a nossa pré-candidatura. E vocês, enfim, uh, têm tanto acesso a mim, a Jandira e ao Luiz Fernandes, sintam-se à vontade também de contribuir. Por quê? Porque o nosso Programa ou pré-programa de governo tem sido construído não a partir estaticamente né, de pessoas que militam e que dedicam suas vidas ao PCdoB apenas, mas de muitos pesquisadores, de muitos amigos nossos, de homens e de mulheres que têm essa genuína preocupação com o nosso país e que, nas suas áreas, como vocês uh, que estão aqui, uh, são o que há de, me de melhor que o nosso país conseguiu produzir. Então, obrigada e sintam-se à vontade para nos ajudar a levar esse programa para um patamar superior. Obrigada.